Can't just say no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 e ao mesmo tempo vítima, em expiação dos nossos pecados, aquele que é justo e nos justifica, esse é o nosso Deus encarnado, é um Deus cujo amor é tão grande, que vem até nós, assume a nossa condição, a nossa humanidade, se torna igual a nós em tudo, menos no pecado, um Deus que serve ao seu povo, um Deus que nos ensina a servi-lo através do serviço ao povo. Hoje as leituras vão falar deste servo, que pode ser visto como o povo de Deus, o povo de Israel, mas pode também ser visto como o próprio Jesus porque tudo aquilo que nós ouvimos na primeira leitura que nos fala sobre o servo sofredor pela boca de Isaías se encaixa naquilo que Cristo viveu. O povo de Deus quando está identificado com o seu Deus também passa por aquilo que o próprio Deus vivencia na pessoa de Jesus Cristo. Nós passamos também... Pela cruz com Ele Nós também servimos com Ele Nós estamos A caminho com Ele Seguindo Nos deixando ensinar Dando continuidade Aquilo que Ele começou De maneira que O agir de Cristo Deve se encontrar também No agir dos seus discípulos E chega uma hora na Sagrada Escritura em que nós podemos ver tanto aqui a pessoa do mestre, quanto a pessoa de cada pessoa que se põe a seguir a este Deus. É uma identificação com Jesus. E Jesus vai nos mostrar que Ele veio até nós, pisou o nosso chão, a nossa realidade, num no ato de humildade, para mostrar que a grandiosidade está no serviço No mundo, na sociedade Há disputa pelos primeiros lugares Tanta competição Pessoas que talvez para terem um local de privilégio São capazes até mesmo de trapacear E outras que para não sair do poder São capazes de mentir, de oprimir não é o poder propriamente que corrompe as pessoas, o poder dá a elas a possibilidade de elas mostrarem quem elas são, porque o poder para Jesus Cristo é a possibilidade de amar e servir, não é estar acima dos outros e pisar sobre eles. Esse não é o poder do evangelho, o poder do amor se faz presente quando nós nos colocamos com prestatividade servindo as pessoas. O reino de Deus nos mostra que o verdadeiro poder consiste em servir. Mas os discípulos não entendem muito bem isso, eles estão identificados ainda com... Aquele modelo de realeza sobre esta terra Que é tratado quase que como uma divindade Na Idade Média os reis eram vistos assim Como quase deuses, né E ainda que se professasse na cristandade A fé em Deus, o Deus único, Deus cristão Muitas das vezes o rei era cultuado Com as honras de um semideus no tempo de Jesus também, os reis são vistos como aqueles que são os ungidos de Deus. Mas Jesus mostra que a sua realeza é mais do que aquilo que as pessoas têm como um conceito. A glória e a realeza de Jesus se encontra na sua cruz. E hoje, dois discípulos que estão identificados com esse poder muito mundano, acabam pedindo para Jesus, aliás, o pedido deles é um tanto ousado, parece mais uma ordem do que propriamente um pedido, não é? Na maneira como eles se referem ao mestre. Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Interessante, a palavra pedir veio por último, não é? A primeira palavra depois de mestre é queremos Queremos que faça por nós o que vamos pedir. Talvez disseram pedir para dar um ar de gentileza, mas eles mostram o desejo deles. Qual é? De estar um à direita e outro à esquerda do Senhor, quando Ele manifestar a sua glória. Quando que a glória de Deus é manifestada? Lá no alto da cruz. E quem estava ao lado da cruz? Aqueles que foram crucificados como o mestre, numa morte vergonhosa. Colocados diante dos outros, expostos, humilhados, punidos. E Jesus diz para os dois discípulos que estão solicitando esses lugares, sem saber que na verdade é ali, o lugar onde a glória de Deus vai se manifestar. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? O cálice aqui não é simplesmente a honra de receber do mestre uma taça como se recebe o primeiro pedaço de bolo numa festa. O cálice é o seu sacrifício. É ali no sofrimento do Senhor, representado pelo cálice, que se encontra... A sua entrega, o seu amor. E Jesus pergunta, vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? O batismo de Jesus é um batismo de sangue. É o seu sacrifício. E eles respondem, podemos? Na verdade eles estão no oba-oba. Porque a mentalidade deles é sempre a dos primeiros lugares. E Jesus Cristo vai mostrar que aquele que serve se coloca sim no último lugar, porque não está preocupado com as honrarias desse mundo, não é alguém que se deixa mover pelos elogios, não é alguém que tem sede de reconhecimento, mas é alguém que por gratidão e com gratuidade se coloca a servir. A lógica de Deus sempre Mostrando-se diferente da lógica humana. Muitas pessoas são capazes de matar para ter aquele poder que subjuga, que influencia. E a morte acontece de diversas formas. Não apenas aqueles que pegam armas, não é? Mas aqueles também que com a palavra são capazes de matar o outro, de diminuir o outro frente a outras pessoas como uma maneira de... Desvalorizar, de desclassificar o outro para se manter no poder Entre vós não deve ser assim, diz Jesus Aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve O que nós fazemos, as escondidas, sempre é acompanhado pelo olhar de Deus Seja aquilo que é nobre, seja aquilo que talvez é vergonhoso Deus sempre repousa o seu olhar e quando nós fazemos algo que é caridoso, edificante, isso não passa desapercebido do, dos, pelos olhos de Deus. Não é preciso então fazer para que as pessoas vejam, sem dúvida nenhuma, é muito bom quando recebemos um elogio, um presente ou até mesmo o um comentário positivo de alguma pessoa. Mas isso não pode ser o combustível do cristão. A igreja não pode ser um palco para que eu me sinta aprovado. A igreja é um espaço dos servidores do Senhor. E até mesmo se recebemos né, um elogio, alguma aprovação, louvado seja Deus. Isso nos alegra porque está a serviço da honra e glória de Deus. Deus do crescimento espiritual de quem faz, da santificação dos outros também, que desfrutam de tudo isso que é feito, louvado seja Deus, mas nenhum elogio, nenhum reconhecimento humano é capaz de superar a recompensa que o Senhor tem para nós na sua glória, que passa pela sua cruz e que também vai brilhar intensamente e eternamente no céu, lá ninguém vai ser desbancado, lá ninguém precisará ter medo de perder o seu lugar, porque lá todos serão em Cristo, um só, irmãos. E aquilo que deve acontecer na igreja desde já, vencendo as nossas vaidades, vencendo as nossas diferenças, vencendo até mesmo aquilo que, faz com que nós nos choquemos, não é? Nos nossos temperamentos e outras coisas, o que deve realmente nos manter a caminho é essa consciência de que o céu tem que começar a ser experimentado desde já, nós estamos ainda no vale de lágrimas como nós rezamos na ave maria, é no mundo sim desleal, no mundo sim de conflitos entre egos, de pessoas Isso também pode estar dentro da igreja, não é? Mas é um mundo sim, onde o reino de Deus tem que ser anunciado No qual nós pedimos, venha a nós o vosso reino Ou seja, Senhor nós queremos desde já viver um pouco aqui Um pedaço do céu, aqui a caminho deste céu Que vamos um dia desfrutar completamente se nós nos mantivermos fiéis a Ele, se nós tivermos a humildade de saber que a salvação nos é dada por Jesus Cristo, se nós realmente nos convertermos constantemente, se nós somos capazes de vencer o nosso próprio orgulho, de vencer as nossas vaidades, as nossas carências e tantas coisas e olhar para o servo que se deu por nós, o servo que se abaixou até nós e o servo que também que nos ajuda a assim viver, para que depois sejamos por Ele elevados na sua glória. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.